Outro tema que eu quero trazer para a gente aqui hoje é a abdominoplastia e a diástase. Se isso deixa o seu abdômen mais rígido, sua pele mais repuxada. Então, uma paciente perguntou para a gente, doutor, por que que depois de fazer a abdominoplastia com correção de diástase, já tem seis meses da cirurgia, eu ainda sinto minha barriga repuxando, eu vou esticar e ainda sinto ela rígida? Provavelmente... Você tinha pouco excesso de pele e o cirurgião indicou uma abdominoplastia para você e repuxou muito a sua pele. Quando a gente faz a amarração do músculo, é normal os pacientes sentirem você tava com aquele músculo abdominal todo frouxo. A gente foi lá e fez a aplicatura, amarrou esse músculo. É normal que você sinta como se tivesse feito abdominal. Você sentir aquela parede abdominal mais tensa, mais rígida. E isso é interessante, é isso que a gente busca na cirurgia. Mas você depois de seis meses ainda sentir essa rigidez, você tentar esticar o tronco e você não conseguir, isso não é normal numa correção só de diástase. Mas isso pode acontecer se durante a abdominal abdominoplastia você não tinha tanto excesso de pele e o cirurgião ao invés de indicar um mini abdômen ou uma abdominoplastia com uma cirurgia vertical, se você não está entendendo nada do que eu estou falando, veja o nosso vídeo sobre a abdominoplastia que eu mostro muito bem a diferença entre uma ou outra. Então se o cirurgião tentou indicar uma ao invés de indicar essa mini abdômen ou indicar o abdômen com cicatriz vertical, que era a indicação para você, ele tentou fazer uma abdominoplastia, e esticou demais a sua pele, é normal que você tenha uma cicatriz um pouco mais alargada ou que você ainda fique com essa sensação de pele muito repuxada. E aí tem alguns pacientes que até perguntam pra gente, doutor, é normal? Eu posso ter estria depois? É pouco provável que você tenha estria. A gente não consegue dar uma atração tão grande assim a ponto de causar estria. Mas você pode ter essa sensação de ter ficado com a pele muito esticada, muito repuxada. A tendência é que com o passar do tempo, a pele vai expandindo, a sua pele naturalmente ela vai cedendo um pouquinho e você melhora essa sintomatologia depois de 12 meses, depois de, de algum tempo de cirurgia mas provavelmente a, a indicação da cirurgia não foi tão precisa assim, tá bom? Então, ah, espero ter esclarecido sua dúvida qualquer coisa, manda pergunta pra gente que a gente vai ter o prazer de responder Obrigado!